Você que tem um computador ruim, você que não tem dinheiro, vem comigo que eu vou te mostrar qual a fonte mais barata que eu já comprei, que é essa aqui atualmente. E vou mostrar que não é só porque a tua fonte quebrou plug, ou tá ruim, tem que tem como resolver. Vamos mostrar aqui rapidinho minha fonte. Ó. A fonte eu queimou, eu peguei a fonte desse PC aí, calma aí. Aqui dá para ver. Pegar a desse PCzinho velho e joguei lá. Opa, lá. Agora vamos abrir o que eu comprei. Aqui, ó. tinha a caixa. Deixa eu estragar coisa mais. Aqui. Vamos abrir. Tem uma chave. Ah. gente eu tô pensando em trocar as outras peças do computador também se vocês gostarem eu vou mostrar então eu tô trocando aos poucos essa fonte cara eu paguei bem barato nela bem barato mesmo ah, pesadinha ok com essa fonte que eu comprei eu vou gravar colocando ela e vou mostrar a outra direita, ó, essa aqui é a fã que eu comprei, bonitinha, não sei se é boa ou não, vou colocar, tá certinho, dá pra ler? Dá pra ler, ó, certinho, ó. eu vou deixar o nome dela pra vocês verem, se vocês quiserem depois se é boa, não sei se é boa ou é ruim, um plug novo! Tá quebrado, tá remendado aqui do é Essa é a minha fonte. O valor que eu paguei, vou mostrar pra vocês. Vou aqui no canto. Deixa eu ver se eu um foco. Foca. esse foco foca, foca, foca, foca, foca, foca, foca, dá foca, dá foca, dá foca, da foco, da foco, da foco, e, gente, ó, como tá dando foco, eu paguei 119, tá bom? Então, opa, desculpa, esse foi o review, é, espero que tenha gostado. Vocês viram que o é um computador ruim tem jeito. Eu também tem que trocar esse gabinete, porque ó, eu já quebrei isso aqui também, ó. O gabinete, ó. As entradas de USB, ó, não tem, ó. ó. ó. Não tem ó, entrada nenhuma, ó. Deixa eu pegar aqui a chave, ó. ó. DP2 nem nada. Então, gente. Foi isso. Aí. Se inscreve no canal, compartilhe. Se vocês gostaram, deixe seu like. E foi. Gente, ajudando-se no Apoia-se, você vai ter benefícios, ter o um WhatsApp do canal, poder ter vídeos exclusivos com você. Se você também tem um canal e quer ter um vídeo exclusivo, ajude a gente com Apoia-se.